vamos lá? Aí você olha para os Estados Unidos e está lá o músico lá que odeia todo mundo, o político que odeia todo mundo e, por incrível que pareça, está dando certo. Eles estão vendendo, eles estão sendo consumidos, eles estão sendo votados, etc. E você pensa, acabou a humanidade, porque aquelas pessoas são horríveis. Mas será mesmo? A gente sempre parte desse princípio, né? Ah, a humanidade é burra porque não sou eu, eu não, eu sou inteligente pra caramba, né, você, eu somos inteligentes pra caramba, mas as outras pessoas são é, burras, o que é assunto para outro vídeo. Não é bem assim, as pessoas têm um monte de preocupações, você tem que é, ser bom no seu trabalho, você tem que ser provedor de dinheiro pra tua família, seja você homem, seja você mulher, hoje em dia não tem mais essa distinção, você precisa se preocupar com o colégio, se você for adolescente, os adolescentes têm a mente um pouco mais fluida, até por conta dos tempos que a gente vive, e acaba conseguindo se adaptar melhor a essas coisas e fazer um monte de coisas ao mesmo tempo, entender e experimentar, se colocar no lugar de um monte de gente ao mesmo tempo, até porque ele não sabe ainda quem ele é direito. Então, a gente tem essas ocupações, a gente não pode ficar se preocupando, ah, afinal de contas, qual é o papel dessa pessoa no contexto sociocultural? Essa pessoa é uma narcisista? O que é um narcisista? Ah, narcisista é uma pessoa vaidosa, né? não é? Existe o um narcisismo patológico, que é ruim. Mas são coisas que a gente não topa todo dia na rua, assim, de uma forma íntima. Então onde a gente sabe... Os narcisistas, psicopatas, etc. estão aí em torno de 3% de, dos homens e 1,5% das mulheres. Foi a última estatística que eu vi. Então a gente não esbarra com esse pessoal o tempo todo. Dá pra gente viver sem ter que se preocupar, até porque nossos instintos, em geral, acabam afastando a gente dessas pessoas e aproximando a gente de pessoas legais. Só que, quando se trata de busca de poder, esse pessoal é muito bom. Não estou dizendo que alguém é isso, esse, que é, esses exemplos que eu citei sejam sociopatas, mas eles têm, eles se apresentam de repente até como estratégia, como com perfil de um sociopata desses que é o que na verdade, o que ele é de fato não importa, o importa é a imagem que ele passa. Ele passa uma imagem de segurança inabalável, é, raivoso, mas sincero. Quem tem coragem de falar aquelas coisas, ah, o cara tem, né? A pessoa tem. É, é, é coragem de falar as coisas se ela tem coragem de falar as coisas ela vai ter coragem de enfrentar as coisas e a gente assume que ele faz parte da nossa tribo ele está lá para isso porque a gente está acostumado a gente se desenvolveu para viver em tribos de coletores caçadores de pequenos animais de umas 100 pessoas num grupo desse que tinha que competir com outros grupos que tinha que competir com outros grupos de animais inclusive porque a gente lá no começo a gente não era tão diferente dos outros animais assim então a gente tinha que é, disputar território com eles. Uma pessoa dessa que não, não vacilava, que era agressiva, era interessante para o grupo. Ele fazia lá o que tinha que ser feito de agressivo e o resto do grupo fazia as coisas mais produtivas né? preparar comida, etc. e aquela pessoa ficava ali na frente de batalha. E a gente continua associando essa postura. Tem um artigo legal destinchando essa postura que eu vou colocar no link na descrição. Está em inglês, mas eu acho que dá para ler bem. É... A gente continua associando essa postura à força, poder, sinceridade, e até alguma coisa de alguma forma confiável. Então, se você não está atento ou atenta para aquele perfil, você acaba achando, poxa, é meio estranho, meio agressivo, mas acho que ele vai, essa pessoa vai fazer o que tem que ser feito de uma forma honesta e sincera. Mas aí tem outro problema. Nós não somos mais tribos de 100 indivíduos catando comidinha na rua, no chão, nas savanas e pegando pequenos animais. Nós somos agora uma única tribo, a gente tem que aprender a viver como uma única tribo, porque não faz mais sentido concorrência entre humanos, isso é ruim, está atrapalhando o nosso, nosso ecossistema e tudo mais, nosso ecossistema é ecológico e urbano e humano e pessoal. E a gente precisa se afastar dessa dessa postura agressiva, que a gente associa a força, poder e confiança. Vale também para relacionamento, mas esse extrape também para outro vídeo. Então você está lá, se preocupando com as coisas do seu dia a dia, não está se preocupando com o que é tribo caçador, coletor, se a gente hoje vive numa sociedade de 7 bilhões de humanos e a gente evoluiu para viver numa sociedade de 100 humanos, você só precisa ganhar teu dinheiro, se distrair, cuidar da tua mulher, do teu marido, do teu filho e viver a vida. E vem o cara lá falando, poxa, e você ainda vive num mundo cada vez mais fluido que te dá cada vez mais insegurança, tudo desabou, religião desabou, política desabou, democracia está desabando, tudo bem, ninguém se desespere, por favor. É um desabar necessário que a gente tem que mesmo passar periodicamente. Temos que fazer outra estrutura, porque a estrutura antiga não está dando mais muito certo. Só que está desabando e a nossa sensação é que o chão está faltando. Aí vem uma pessoa extremamente segura e se coloca lá na frente. Eu vou liderar vocês. Eu vou resolver os problemas. Fica tranquilo. Fica tranquila que eu seguro a barra. E a gente vai segura. E, ao mesmo tempo, as pessoas que estão atentas, que estão percebendo que por um motivo ou por outro tem uma experiência com esses comportamentos mais perversos, é, vê aquilo e, em vez de reagir ao comportamento, reage à pessoa, como se a pessoa fosse o único bastião daquele comportamento. E, pior ainda, como está no artigo que eu vou colocar aqui, isso acaba alimentando o trabalho dessas pessoas. Que eu não sei se são, são sociopatas ou não, ou são, são, se estão usando só uma estratégia de marketing. Mas, que seja. Então, o a gente acaba engrossando o marketing, vamos dizer assim, dessas pessoas, falando nelas. E não, acabamos não desarmando o argumento, que foi mais ou menos o que eu tentei fazer aqui. Mostrando que essa postura agressiva, essa postura separatista, essa postura é, bipolar, ela não funciona mais, ela não vai dar certo. A gente não consegue mais separar o mundo em caixas. O que acontece aqui interfere nos Estados Unidos, o que acontece nos Estados Unidos interfere aqui e multiplique isso por todos os países e pequenas culturas que estão por aí. A gente precisa de políticas e culturas conciliatórias, porque a gente vive numa época que necessita da união dos humanos em torno das causas que estão nos atrapalhando. A violência não é fruto de uma tribo que vai nos invadir, é, um, é fruto da nossa própria tribo, que está enlouquecida, ou sem esperança, sem perspectiva, ou o que seja. Mas é a nossa tribo, eles trabalhando, está trabalhando junto conosco, nós estamos trabalhando junto com eles, e não querendo construir muros. Basicamente o vídeo é isso. A gente, peguei dois exemplos nos Estados Unidos, mas a gente conhece os exemplos em todo, em todo lugar. E como tentei colocar, o importante não são os exemplos. O importante é a gente tentar desmontar esse argumento de que é, essas imagens, essas posturas, essa estratégia de marketing é uma estratégia boa. É uma estratégia que é, a gente deve aceitar. Né? Eu sei, eu entendo que a gente quer alguém que dê segurança. Né? E tem outra coisa interessante também que serve para esse vídeo, que é o efeito Dunning-Kruger. Dunning-Kruger ou Dunning Krieger, <risos> que é o seguinte, é, pessoas que não entendem muito bem das coisas, acham que entendem, e tem um, coro um corolário dele que é as pessoas que entendem das coisas, sabem que existe muito mais para conhecer daquilo do que elas conhecem, e acabam passando uma certa insegurança. Cara, eu sei que é difícil você escolher um político, escolher um representante, escolher um formador de opinião que não te pareça muito seguro. É, mas, infelizmente, a gente vive nesse momento, a gente vive num momento em que a dúvida é importante. A gente precisa estar tá questionando os nossos caminhos, porque nós estamos em processo de transformação da sociedade, da cultura, da economia, da, da, da, da, etc. Então, na hora de você procurar e de você analisar a, as pessoas com quem você está se alimentando, alimentando culturalmente, intelectualmente, Pensa duas vezes quando você, quando aquela pessoa te parecer extremamente segura, imbatível, inabalável, porque é possível que ela, primeiro que ela não... ou ela está segura e provavelmente está errada, porque ela está arraigada a coisas do passado, que já estão estabelecidas e estão se transformando, ou ela está mentindo, de repente, para você, ela está falando que está segura e não está realmente segura. O vídeo é de hoje é isso. O assunto é vasto, mas não dá para trabalhar tudo em vídeo, de repente eu pretendo ainda continuar desenvolvendo esse tipo de ideia lá no memedicarbono.com.br, que é meu blog sobre subcultura. Sobre Se você gostou do vídeo, dá um joinha aí, dá um like, bate no dedão. Não gostou do vídeo, dá um dislike e explica, por favor, por quê, porque já, quando a gente discorda de uma coisa é bom explicar por quê. E que não seja, ah, sua sobrancelha é torta, porque ela é torta mesmo e não vou conseguir resolver esse problema e também isso não tem interferência nenhuma na qualidade do que eu estou falando. Se não é o primeiro vídeo que você está vendo do canal, você está curtindo o canal, clica aqui em algum lugar aqui no canto ou aqui embaixo para assinar o canal. E se você estiver no celular, tem até aquele sininho lá, no, quando você está olhando o canal, um sininho que você clica e te notifica no celular quando eu mandar vídeo novo, mas por enquanto é um vídeo por semana. É isso, até mais. É, 3%. Tem um bicho na tela, na lente, saiu. É, ainda tem essa sobrancelha que ela fica saindo fica espetando minha pálpebra e é uma coisa, eu devia fazer a sobrancelha né cara, vê se está certo agora